Hey Strawberry Rafaela, em a, a primeira historinha do canal. E o nome é... As Duas Irmãs Abandonadas. Eu espero muito que vocês gostem da historinha. Vai ser feita com muito amor e carinho para vocês. Mas, mas antes de é, começarem a apresentar a nossa historinha... Já deixe, já deixe seu strawberry like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito E ative o sininho das notificações nesse vídeo, se você ainda não for inscrito também Pra não perder nenhum vídeo já. Ai, ai, como eu tô com fome, eu queria ter uma casa dessas Ai, eu também, também queria isso Bom, eu vou passear um pouquinho com a minha limousine Ai, é sempre bom dar um passeio. Vou lá na pracinha pra respirar o um ar puro mesmo. Quem não gosta? Ai, vamos vir aqui. Vou estacionar cheio de gente. Mas claro, nunca aglomeração. Eu acho que eu vou lá sentar no banquinho um pouquinho. Sabe, tô com vontade. Opa! Tem umas menininhas aqui. Quem são vocês? Oi? Oi. Eu Oi. sou Sara. Ah, eu sou a Manuela. Hum, vocês estão passando necessidade? Sim. Eu Sim. percebi. Vocês precisam de comida, abrigo? Sim. Sim. Eu estou morrendo de fome. Hum. Eu também. Então vamos fazer assim, é, eu vou levar vocês pra casa e vocês vão ganhar abrigo, comida e essas coisas e não vamos mais passar é, necessidade, tá? E... Então vamos Eba. lá. Vem, podem vir. Vocês podem sentar no banquinho de trás. Que linda! Obrigada. Sim, muito linda. Tá, vamos lá pra casa. Ai, como é bom chegar em casa. Ainda mais com duas criancinhas fofas que precisam de necessidades. E vou ajudá-las. Chegamos. Bom, então vamos lá. Vamos ajudar essas queridas criancinhas. Chegamos aqui. E eu tenho Sim. uma coisa pra falar para vocês vocês podem me acompanhar que vocês vão lá em cima escolher roupinhas que eu tenho das da minha na minha filha que ela infelizmente ela mudou de país que ela já tá grande só que ela quando ela era pequena como vocês são pequenininhas tá tá aqui ó aqui é a sua a roupinha de vocês aí ah, esse é o quarto de vocês ai me espera ah, ai, que bonito. Tá bom. Eu tô Obrigada. Ah, Oi. Oi, aqui tem roupinhas. Eu espero que vocês gostem das roupinhas que eu deixei aí. Ah. Tá, vamos ver. Uau, vocês estão lindas, meninas. Obrigada. Obrigada. Agora nós vamos jantar. E depois dormir. Eba, tô com fome. Tá bom. Tá frio, né? Tá chovendo. É. E vou fazer a jantinha e vocês podem, se acomodando aí, vocês podem assistir TV, tá? É. Hum. Bom. Tá, tem bastante isso coisa na esposa. geladeira. Deixa eu ver o que tem aqui pra elas. Ah, hum, pizza, vou dar pizza. Isso é legal, isso é legal. Estão uhum, assistindo TV. Que bom que elas gostaram da, ca da minha casa. Tá, eu vou é, pegar pizza pra elas e um refri, que hoje é sábado, não faz mal. <risos> tá, vamos lá, então vamos jantar. Bom, eu decidi é, colocar pra elas uma jantinha mais saudável, por causa que é a primeira vez delas aqui, né, então é, desejo uma é, saúde saudável. Vou colocar aqui no micro-ondas. Ai, não tá indo. Erro de gravação. <risos> Bom, já esquentei. Agora eu vou... Nós vamos jantar. Meninas, vamos jantar? Ai. Bom, vamos jantar então, meninas. Hum, que delícia. Hum, que delícia. Ei, você. Eu esqueci de perguntar qual que é o seu nome. Meu nome é Kelly. Prazer. Ah, que nome lindo. Obrigada, seu também é lindo, Manuela. Obrigada. Bom, então eu vou levando o meu pratinho, que, que tá eu já terminei. gostosa. Obrigada. É. Enquanto isso, podem ir comendo, que eu já terminei a minha comida. <risos> ah, já <risos> terminei. Tá bom, vou beber eu vou aqui. Tirar aqui meu prato. Tá bom. Ah, só uma pergunta, Kelly. O a gente quê? vai dormir agora. Pode tá. ser ou você quer fazer mais alguma coisa? Porque não tá tão tarde. É que eu queria brincar com a minha irmã com o meu hipopótamo. Pode ser, enquanto é, isso sim. eu vou assistindo minha novelinha. É, <risos> tá, obrigada. Tá bom, eu tiro esse prato aqui. Vou tirar esse eu prato. Aqui na sala. Tá, vamos brincar então. Calma ah, aí, deixa eu acertar. Também vou lavar a roupa. Vou colocar aqui, pronto. Prontinho. Hum, vai começar minha novela. Vou apagar oh. a luz. Vocês ah, querem que apagar a luz? Ah, tá, desculpa. Ah. Pronto, pronto, pronto, desculpa. É que eu gosto, gosto de assistir com a luz apagada, mas tudo bem, já que vocês querem brincar. Não brinquem com a luz, por favor, é caro. Já dá pra atender a lareira? Dá, mas aí vocês vão ter que brincar ali, porque aí não acende aqui onde vocês estão. Mas é melhor ficar com a luz acesa mesmo. Tá bom. Eu quero ficar com a luz apagada. Legal. Ah, vem, Manu. Vamos brincar. Tá bom. Eu vou assistir aqui minha novela, que hoje tá demais. Uh, que legal. Não vai protar nada aí, não, hein? Tô de olho. Tá bom. É o primeiro dia de vocês, mas ainda tô de olho. Porque, né, eu dei confiança, então... Primeira vez assim, a o meu ato de generosidade. Que? Ai, já tá tarde. É melhor a gente dormir. Já acabou até minha novelinha. Ah, mas eu não quero ir. Mas já tá é muito minha. tarde. Porque senão vocês... Ah, mas a gente ficava acordada a altas horas. Olha, eu dou uma permissão pra vocês, então. Já que vocês insistem muito... A gente pode fazer uma festa do pijama? Que tal? Eba! Então, vocês gostam da ideia da gente fazer uma festa do pijama? Sim, eu amo festa do pijama. Eu já participei com a minha irmã uma vez, mas a gente. Então, Sara, qual é a sua opinião sobre a festa do pijama? Ah, eu nunca tive uma festa do pijama assim, mas tá sendo muito divertida. Tá bom, então bora começar. Olha, Kelly, o bicho tá voando. Ah, eu também tô voando. <risos> uh! Então bora fazer lá no quarto. Vamos lá. Ah, tá. Ai! O que foi? Ai, Ai. Ai eu Ai. O que aconteceu? Ai, ah, eu caí! Mas o que aconteceu? Você caiu de onde? Amanhã! Eu tava voando com hipopótamo e eu caí! Mas também não pode exagerar voando, né? Tá ardendo! Sério? Aí ah, eu vou pegar um remedinho, então. Peraí, aí. Eu já volto. Meu coto, filho, tá doendo. Tá, eu vou pegar um remedinho. Peraí, aí, tá? Calma aí. Aqui, remedinho. Pronto, peguei. Eu já tô indo. Calma aí. Não chora. Não foi indo. nada. Já tô indo. Tô indo. Tá doendo, filha? Tá doendo. Não, tá doendo Vem aqui, mas por que você se, se escondeu? Porque eu tô com medo de eu morrer Você não vai Porque morrer, não você vai só ir. caiu assim Vem cá Por que você morrer? Você não vai tá morrer doido. Tá doendo Então tem que passar o remédio pra melhorar Mas você não vai morrer Pronto, Tó, tá pronto Pronto, passou Prontinho, passei você. Ai. Pronto, passou. Era só isso, era bem tudo simples. Bem. Era só um picadinho de nada. Ai. Tá tudo bem agora? Uhum. Tá tendo ainda. Já vai melhorar. Ai, gente, eu buguei. Eu buguei. Depois tem que cortar Pronto. essa parte. Eu já cortei. Tá, errou de gravação, né, gente? <risos> Calma, vamos continuar. Bom, filhas, então vamos lá no quarto pra começar a festa? Vamos! Tá bom, ah. eu tô muito ansiosa. Vamos lá. Onde a gente pode fazer? Ah, vamos ai, fazer... Ai, eu tô com sono. Então é melhor a gente dormir. Ai, eu... ah. Amanhã a gente faz. O que vocês é acham? bom tá então Sim, mas a gente tem que fazer mais sério Senão eu vou ficar com de novo Tá Então ah, você pode é. deitar aqui, Manuela E Sara Você Você também vai ou você Quer dormir aqui Comigo Ah, eu, eu vou dormir aqui com ela Tá bom Porque agora vocês foram nomeadas como minhas filhas Eba, Eba. posso te chamar de mamãe? Claro. Tá picada. Tá bom, então boa noite a vocês. Boa, boa noite. noite. Boa noite. Ai, eu não gosto de escuro. Não? Então, peraí. aí, é, o que eu posso fazer? Calma, eu vou procurar alguma coisinha aqui para não ficar escuro não. Liga a luz lá de baixo. Desligar? Obrigada. Ah, tá ligada. Ah, tá, pera, eu vou desligar. Aí eu vou ligar essa aqui, aí acho que tá bom, né? Vocês não ficam com medo, assim. Ai. Né? ai, ai, por que você tá me empurrando, Sarah? Eu não não briguem, na hora de dormir, querida. Tá sim. Tem um cofre aí. Pode cofre, pode cofre. Você tá me empurrando, sim. Não tô, não. É mentira. Tá, sim. Não tô, não. Não brinque, tá meninas. Assim. Não tô, não. Para. Ah. Não chorem. Pronto, pronto, pronto. Ah. Tudo Podem dormir, já. Boa noite. Ah. Não, eu tô com medo. Por quê? Tá tudo aceso. Porque ela fica me empurrando. Eu não fico, não. Mentira. Fico assim. Tchau, Mentira. boa noite. Boa noite, boa noite. É melhor a gente já dormir. Tá. Ai, que sono. Como ela já dormiu acho que vou dar uma apagadinha na luz, elas não vão perceber. Pronto. Depois de um tempo... Já. Ah, tá. Tá. <risos> já. O ah. que foi, meninas? Eu quero o leite. Vocês querem? Tá bom. Ir. Então eu já volto, vou pegar, eu tá? leite tá aqui tá top pera aí vou dar para vocês eu, eu pronto, tá pronto pronto, pronto. Coca. <risos> não, não coca eu não você que não quer leitinho Ai, vamos dormir, vai Já tá bem tarde tá? Já tá na madrugada Boa noite Durmam bem